Olá galera, tudo bem com vocês? E bom, nesse vídeo aqui, é um vídeo que eu vou estar testando para ver se a qualidade da câmera tá melhor, se os FPS tá melhor. Bom, espero que esteja, né mano? Bom, dá like.